Oi, eu sou o Khan e uma das coisas mais comuns que eu vejo é pessoas achando que a sexualidade é celibato. E surgem perguntas como, como eu me torno assexual, mas existe uma forma? Isso sequer faz sentido. Entenda, celibato não tem... Nada a ver com a sexualidade. Mas por que acham isso? Vamos conversar. Mas antes não se esqueça de compartilhar o vídeo e me seguir lá no Instagram. Apoie o canal. Então, o celibato foi e ainda é praticado pela espécie humana de diferentes formas ao longo da história e por diferentes culturas e religiões. Talvez os mais influentes na nossa realidade ocidental sejam os costumes cristãos. A castidade é vista como como uma doação total a Deus. E esse também é o motivo pelo qual, tradicionalmente, padres fazem voto de celibato. Celibato, então, é a escolha de não se envolver num relacionamento ou de ter relações mais íntimas. E por causa disso, fazem essa confusão com a assexualidade. Eu tenho vários vídeos sobre a sexualidade, inclusive tem uma playlist que você pode clicar aqui. Mas eu sempre venho nessa mesma definição. Pessoa que não sente atração sexual ou sente de uma forma inferior, condicional ocasional. E talvez, num primeiro momento, você ache que são coisas super similares. Sexual e celibatário. São, então, duas pessoas que não fazem aquilo, né? Mas, bem, mesmo se os dois eventualmente não pratiquem aquele ato, o motivo pelo qual essas pessoas chegaram nisso são bem diferentes. E a principal diferença disso tudo é que o celibatário escolhe o celibato. Não existe se descobrir celibatário. É sempre uma escolha, seja lá qual for a motivação. Já a assexualidade não é assim. É uma coisa inerente à nossa vida. Nós nos descobrimos assexuais porque percebemos que é assim que nós reagimos aos estímulos do universo e é o que mais faz sentido pra gente. E eu consigo entender que ambos grupos possam passar por certas coisas similares no momento em que nós dois vivemos numa sociedade que impõe tanto essa ideia do vucu-vucu Tentando ser family friendly aqui, gente. Mas tentar relacionar os dois pode alimentar a ideia de que pode se tornar ace. E isso não é verdade. Assim como você não pode se tornar gay ou não pode se tornar bi. Pois lembre-se: não é opção sexual é orientação e existe uma boa diferença nisso, a única opção que a gente tem depois de se descobrir LGBT é se a gente vai continuar fingindo que não somos ou vamos viver a nossa verdade. Então, no fim das contas, o celibatário ele continua sendo sexual que é o oposto de assexual. No momento que você escolhe não fazer o ato, você não está deixando de sentir atração sexual que é o que define a sexualidade e a assexualidade. Então essa questão de escolher é realmente determinante. Não se escolhe ser assexual. E eu já recebi várias mensagens de pessoas me falando Eu quero ser assexual. Como faço pra me tornar assexual? Eu acho que eu estou virando ace. E foi por causa dessas mensagens que eu quis gravar esse vídeo. Essas pessoas se estão buscando algo assim e acabaram caindo na comunidade ace de paraquedas sinto lhe informar. Mas não é isso que você está procurando. Talvez você possa pensar, mas qual é o grande problema de tentar ser assexual? É a minha vida, eu faço o que eu quiser. Bem, primeiro que eu acho que vai ser uma grande frustração na sua vida. Você pode estar tentando encontrar na sexualidade a resolução para uma questão em si mesmo, na sua intimidade, que não é isso, que não tenha realmente relação com a sexualidade. Então você não só não vai solucionar a sua questão, como vai criar uma outra questão. E aí resolver isso vai ser complicado. E depois que é complicado, perigoso até para a comunidade assexual, alimentar essa ideia de que dá para virar aici. Porque se dá para virar, é também dizer que dá para corrigir. E isso abre portas para alimentar a ideia de que dá para se curar a sexualidade e de que a sexualidade é uma doença. Nós já temos um histórico de tentar ser corrigidos pela medicina, pela psicologia, e essa foi uma questão que cada vez mais tem sido desconstruída. Mas, nesse sentido, você estaria indo justamente contra isso. Então, nem a comunidade esse iria te olhar com bons olhos. Mas e aí? Isso quer dizer que celibatários e assexuais são... inimigos? Olha, eu jamais diria isso. Eu consigo ver como uma pessoa celibatária possa ver sentido em muitas questões e vivências da comunidade e da luta ace. Mas da mesma forma que uma pessoa hétero não é capaz de protagonizar a luta gay, uma pessoa celibatária que ainda é alossexual não é capaz de protagonizar a luta ace. <tos> Mas, independente de hétero, gay, sexual, ace, o importante é sermos aliados.